Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender como que a gente consegue fazer análise de experimentos em DBC quando a gente tem testemunhas adicionais, ok? Tudo isso utilizando esse pacote chamado tratamentos.ad é, Antes de ir para a aula, né, assistir essa aula, é muito importante a gente aprender como que nós conseguimos fazer isso né, do ponto de vista teórico, o que é que tem por trás da análise de variância, dos testes de médias, nós falamos sobre isso nessas aulas é, 9C e 9D, ok? Então, quem quiser saber um pouquinho aí sobre a teoria, basta vir na minha playlist, o curso de Estatística Experimental, e assistir essas duas aulas. Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva sempre a gente está postando muita coisa legal, ok? Então, começando aqui, é, nesse exemplo, eu vou utilizar o mesmo conjunto de dados que a gente utilizou né, na aula anterior, quando a gente ensinou como é que faz né, o experimento em DIC. Então, a tabulação do conjunto de dados do DIC e do DBC é igual. Né, a gente tem a primeira coluna com testemunha, onde nós temos nossos testemunhas, que a é testemunha 1, testemunha 2, 3, né, é, o número de testemunhas que a gente tiver, a gente vai colocando aqui embaixo. Nesse exemplo, a gente só tem uma testemunha. E coloca NA na frente dos tratamentos comuns. Na segunda coluna, né, a gente coloca NA na frente dos tratamentos testemunhas e a identificação dos nossos tratamentos comuns. E aqui, uma coluna com repetição, outra coluna com a nossa variável resposta. Né? É, esses arquivos eles já estão aqui em txt, basta copiar lá e colar aqui no arquivo txt sem esquecer né, de deixar ponto como separador de casos decimais. E aí a gente já consegue então, fazer a análise lá no R. Todos esses arquivos vocês encontram aqui no, na descrição do vídeo para download. Então para iniciar eu vou copiar aqui né, o endereço da nossa pasta. Vou vir aqui dentro do R. É, vou abrir aqui ó, uma nova janelinha. Né? Vou começar a pagar na memória do R, remove list igual a ls, abre e fecha parênteses, control ENTER. Vou utilizar a função setDriveD, abre parênteses, abre aspas. Entre aspas, nós vamos colocar aqui o endereço da nossa pasta. Vamos inverter todas as barras de direção. Prontinho. Ok. Ctrl Nós vamos utilizar, então, né? Vamos ativar o pacote. Library. É, Tratamentos.ad né? Lembrando que esse pacote é A gente consegue instalar ele tal como a gente instala todos os outros pacotes E nas últimas aulas a gente já ensinou como fazer isso também é, Vamos então né, abrir nosso arquivo de dados Então tem um objeto que eu ad, igual a d Igual a d.tabela Abre aspas, aperta o tab E vamos começar com esses dados um Vou colocar uma vírgula, cabeçalho igual a verdadeiro, ctrl, enter, a gente conseguiu abrir nosso conjunto de dados. Nesse nosso conjunto de dados, nós temos tratamentos né, qualitativos, são diferentes espaçamentos que a gente está utilizando. É, vou colocar aqui uma interrogação, dbc.ad, que é o nome do nosso pacote, a gente consegue abrir o manual dessa função. Vocês podem ver que aqui explica direitinho como que organiza o um conjunto de dados, como que utiliza a função... Mas é algo muito simples, né? Vou utilizar aqui a função onde está o nosso conjunto de dados. Nós vamos colocar aqui, né? O nosso D, que é o nosso conjunto de dados. Alpha, vou deixar aqui 5%. Qualitativo, vou deixar show, né? Os nossos tratamentos são qualitativos e eu quero ver os resultados. Vou deixar aqui show. Vou dar um ctrl enter. Apareceu aqui para gente, né? a nossa análise de variância, os nossos testes de comparações múltiplas, e aqui a gente consegue ver quais são os tratamentos que são diferentes, ou esteticamente, dos nossos tratamentos comuns. Né? Então, a gente pode montar a nossa tabela da mesma forma que eu fiz na nossa aula passada, quando a gente falou do DIC. Nós colocamos as médias dos nossos tratamentos, escolhemos um desses testes, né? É, se nós colocamos as dedos do teste que a gente escolher em frente a essas médias podemos colocar o asterisco para indicar né, quais dos tratamentos comuns que se diferem do nosso tratamento testemunho, é algo bem tranquilinho e se os nossos tratamentos forem quantitativos eu tenho um segundo exemplo aqui wait.table aqui abre aspas aperta o tab temos aqui dados 2 h Igual a verdadeiro, dou um CTRL ENTER é, Vou copiar essa mesma função aqui para a gente ganhar tempo CTRL C, control V DADOS Saiu aqui, DADOS 2 QUALITATIVO igual a FALSO Então ele vai entender que os tratamentos são qualitativos e vai fazer teste de uma análise de regressão Deu CTRL ENTER já saiu aqui o resultado então, tem aqui o resultado da nossa análise de variância, né, interpreta de forma similar ao que eu ensinei né, na aula anterior do dia, que coeficiente de variação residual. Tem aqui as médias com as quais a gente consegue fazer o gráfico, que a gente vai ver qual vai ser o nosso melhor é, modelo a ser utilizado. É, então, pessoal, a gente pode ir lá no Excel. Né, aqui dentro do Excel, nós podemos, então, fazer a dispersão aqui, né, das nossas médias, fazer o gráfico. Ajustar aqui nossa regressão e colocar os asterisco aqui na frente indicando né, que antes foi significativo ao nível de 1% de significância, né? Aqui pelo nosso teste T. É, Para quem tem dificuldades, não entende muito bem como que a gente analisa esses resultados aqui de regressão, eu convido vocês a ver a minha playlist, curso de estatística experimental, e assista essa aula 15A, essa aula 15B, né? Que a gente ensina isso. E tem aqui também a né, aula 15C, a aula 15D, né, é, que a gente fala bastante sobre essas análises, como que a gente faz isso na calculadora, como que a gente faz isso no R, como que a gente interpreta, como que a gente escolhe o melhor modelo, né? Já tem tudo isso aqui dentro do canal. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo aí com um colega de vocês e até a próxima aula.